Olá Paz, tudo bem? Meu nome é Leonardo Veloso, eu sou coach para paz e hoje vou contar uma história bem interessante pra vocês. Essa é a história de um menino, de um menino que adorava o circo, adorava o picadeiro, adorava os palhaços e, como todo bom menino, adorava os animais do circo. E dentre esses animais, o que ele mais gostava era o elefante. Porque o elefante era forte, era enorme, tinha uma força descomunal. Ele adorava quando o elefante entrava e fazia toda a interação com o público. Mas ele ficava curioso com uma coisa. O elefante, antes de entrar no picadeiro, ele ficava preso a uma estaca com uma frágil corrente. E essa dúvida ficou na cabeça dele Como que um elefante tão forte, com uma força tão grande Fica preso numa pequena estaca, numa frágil corrente? Ele seria capaz de derrubar uma árvore, com sua raiz e tudo E pensando nisso, foi atrás de respostas Perguntou ao seu pai, ao seu professor e até a um tio e a resposta era sempre a mesma. Ah, ele não sai dali porque ele é adestrado. Ah, o menino pensou, mas se ele é adestrado, por que das correntes presas na estaca? Ele, se ele é adestrado, ele poderia ficar livre. E esse mistério continuou para ele durante toda a vida. Ele cresceu, virou um jovem e sempre encontrava pessoas que se faziam a mesma pergunta. Mas nunca tiveram a resposta. Até que um dia, esse jovem encontrou um sábio. E esse sábio respondeu ao seu grande mistério. Ele contou para esse jovem que o elefante, desde quando ele era muito pequeno, desde quando ele era recém-nascido e depois, quando ele foi crescendo, ele ficou preso a essa pequena estaca com essa frágil corrente. E quando ele era pequeno, ele tentou de todas as formas. Ele chorou, ele empurrou, ele se esforçou, ele suou, ele fez tudo o que podia para se livrar daquelas correntes e daquela estaca, presa naquela estaca. E ele não conseguia. Ele tentou isso várias e várias e várias vezes. Ainda menor. Até que um dia, um terrível dia, ele aceitou. Que esse seria o seu destino. Então, aquele grande, forte elefante não se libertava das correntes porque acreditava que era impossível. Isso porque ele registrou na memória dele, na sua infância, que ele não poderia fazer. E mesmo hoje, com a sua força descomunal, ele acredita que não pode. E o sábio calou-se. E o menino, entendendo a experiência do elefante, saiu destruindo todas as estacas e correntes que restringiam a sua liberdade. E assim, pais, eu deixo essa história para vocês, para que vocês possam pensar um pouco sobre os medos, as crenças, aquilo que nos prende a determinadas situações, e pensar se não estamos amarrando nossos filhos nessas mesmas estacas. Se você quiser falar um pouco mais sobre isso, nós temos sessões de coaching experimental para pais. Onde você pode ter um link aqui embaixo, onde você pode se cadastrar e entramos em contato com você. Ou pode até, inclusive, deixar um comentário. Não esquece de deixar um joia, de curtir o nosso canal. Ok? Um grande abraço, pais.